Nosso trabalho é se chama Wet Earth e ele começou no ele foi desenvolvido por por mim pelo meu colega no ensino médio e a gente a gente participava de uma série de de ciências na escola e no último ano a gente desenvolveu esse trabalho ele foi uma uma ideia que surgiu surgiu da com a ajuda de um professor e ele se trata de um composto que tem uma alta capacidade de, de absorção de água. E aí a gente pensava no que, que a gente podia utilizar ele. Então a gente pensou no principal problema, em que ele, podia, que ele podia servir de solução. Ou não uma solução total, mas parcial dela. E a gente pensou no consumo exagerado de água. Que em diversos, em diversos setores do planeta, existe um alto desperdício. Tanto no setor industrial, ou no setor agrícola, ou até no setor doméstico. Então, a gente pensou no setor que mais consome, que é o setor agrícola. Ele consome, ele consome em média, 70% da água do Brasil todo. E no mundo, essa escala não diminui nem um pouco. Na verdade, ela continua com 70% de, digamos assim, de, de utilização nesse setor. Só que o grande problema é o desperdício nessa área. Então, não só esse, esse, esse fator, esse número, ele é de 70% somente na área agrícola. Então, tem muitas outras áreas que continuam tendo todo esse desperdício. A gente A gente pensou na forma de desenvolver esse trabalho e trazer ele, digamos assim, para uma ideia mais palpável. Então, a gente começou a desenvolver a pesquisa até que a gente conseguiu algo que se assemelhasse ao, que, ao produto que a gente queria, que é o poliacrilato de sódio. A nossa ideia principal, na verdade, era ajudar na, com os, os fornecedores de, de alimentos para o RU. A gente queria fazer uma espécie de parceria com esses fornecedores para que a gente conseguisse implantar o nosso, o nosso composto Nesses, nesses pequenos agricultores. A gente teve a ideia do projeto já na época de escola e a gente estava tentando de alguma forma empregar isso uh, para um maior desenvolvimento em algum setor. Assim. E a universidade foi o que deu essa possibilidade para gente. A gente tinha que empregar isso de alguma forma que beneficiasse a URGS no nosso trabalho. E foi assim que a gente pensou no custo-benefício dos agricultores e aí veio a questão também dos RUs que foi a nossa primeira tentativa porque os R os RUs eles têm o fornecimento deles ali de vários uh, várias plantas alfaces uh, batatas e outros alimentos e a gente foi atrás dos fornecedores para que de alguma forma a gente pudesse ajudar eles com o nosso produto de primeiro momento a gente ficou meio frustrado por causa da questão que os fornecedores ali, eles eram terceirizados, então o contato era meio complicado, então isso aí uma coisa à parte. Então a gente teve que pensar em outras possibilidades. Em meio a isso, a gente pensou que o fato do nosso produto diminuir o consumo de água, não só reduzir custos relacionados à água, mas também a outros, outros benefícios, como uh, redução de energia, redução de manutenção e redução de risco, por exemplo. A gente viu que o custo-benefício para o agricultor ele realmente existia, só que ele ainda era difícil de obter por questões de acesso ao produto, porque a gente ainda não tinha como criar o produto uh, de uma forma mais barata. Então a gente foi pesquisar sobre o mercado, a gente descobriu algumas empresas que forneciam hidrogel, por um custo mais acessível se fosse pedido uh, em mais excesso. A gente até entrou em contato com algumas empresas. A gente acabou achando a forte. E a gente tentou fazer uma ligação com eles a respeito de como, como a gente faria essa questão, quanto custaria, mas a gente não teve tantas. Uh, a gente não teve tanto retorno por não ter uma coisa mais concreta. Mas com isso a gente conseguiu realizar algumas mais pesquisas e concretizar mais dados e a gente achou assim um custo-benefício para os agricultores. Ele era um custo de um a dois anos, que traria além do benefício financeiro, o, também o benefício da questão da água, que traria mais de 500 mil litros de economia de água. Para mim, como mentora do projeto, foi uma grata surpresa que os alunos eles trouxessem já da escola o projeto pronto. Eles tiveram essa experiência de fazer um teste junto com uma professora. Eles conseguiram fazer todo um projeto escrito sobre como foi essa tentativa de utilização do produto, do hidrogel, eh, em plantas. E isso é algo que não é habitual do nosso dia a dia. A gente não vê isso ocorrendo em escolas normalmente. Então foi muito bom ver neles essa vontade de continuar o projeto que eles haviam iniciado no ensino médio dentro da universidade. E eu identifico que o acolhimento, o projeto de acolhimento, ele tem muito essa visão de trazer os alunos que estão entrando na universidade para um contato com a parte uh, não só ativa de se colocar um projeto né, em ação, mas também com a escrita dele, com a levar ele para ser colocado em algum artigo, uh, coisas que já estão sendo feitas com projetos de anos anteriores que estão sendo expostos em congressos e até mesmo o projeto com que eu participei, em 2017, a gente já conseguiu publicar um artigo falando sobre ele. Então, isso é muito importante para quem está iniciando na graduação. A gente tem esse contato já inicial, trazer uma visão de quem está entrando na, na faculdade, é, vendo é, coisas que é, quem já está habituado com a universidade já não enxerga, problemas a serem solucionados. Então isso é muito importante, muito interessante. É, junto na, na, na apresentação do, do Witch Earth, é, nós tivemos um feedback muito interessante da banca, que foi foram os jurados entre um deles, foi do nosso diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos, que ele comentou sobre a utilização desse composto de hidrogel é, nas plantas que a gente tem aqui na universidade. Então, não só nas hortas, mas também é, na parte estrutural da, da, das plantas. Essa utilização de hidrogel auxiliaria, então, na redução de mosquitos que poderiam vir a trazer doenças como a dengue. Então, a gente pode utilizar esse produto na nossa própria estrutura da universidade, não só levando para fora, junto aos fornecedores dos alimentos, dos RUs, mas também na estrutura interna da universidade. Então, a gente pode fechar um ciclo muito interessante junto com os nossos projetistas, que são o pessoal que está pensando no nosso projeto, mas também com a universidade uh, por completo.